Então, eu vou abrir aqui cartas para curar o nosso passado, para curar o nosso presente, para curar o nosso futuro. E uma carta com uma mensagem para o seu momento atual. Ok? Vamos lá? Vamos nos concentrar, então. Vou pedir que vocês que estão me assistindo aí, respirem bem fundo. E que vocês entrem em conexão comigo. Vamos se conectando, então, mudando o estado de energia, ficando mais tranquilos, para que a gente possa se conectar. Então essa primeira carta vai ser a carta com uma mensagem Para curar o nosso passado Deste grupo que está aqui reunido agora Essa é para curar o presente Essa é para curar o futuro E essa é uma mensagem para o momento atual Então, para curar o seu passado, saiu o pêssego. E ele nos diz o seguinte, a autoculpa e o perfeccionismo geram confusão mental. Assuma as suas capacidades. Então, essa carta é para a gente curar o nosso passado. Eu me incluo, porque eu estou tirando para o grupo, eu estou aqui. Então, a autoculpa e o perfeccionismo geram confusão mental. Assuma suas capacidades. Então, às vezes, a pessoa tem uma capacidade, tem um talento. Mas ela, ai, não, não é tanto assim. Ah, isso não é nada. E sabe o que eu percebo? Que aquilo que é muito fácil e natural pra gente, a gente costuma desdenhar, deixar de lado. Sendo que isso é a tua maior virtude. Então, às vezes, aquilo que você acha muito fácil, você acha que todo mundo sabe também, que todo mundo faria facilmente, e aí você acaba não valorizando aquela sua capacidade, porque na sua cabeça é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. E só que justamente é ali que está teu brilho, porque é só você que pode fazer aquilo. Entende? Então, assumir a sua capacidade é mostrar para o mundo aquilo que você é capaz. Aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você é capaz de transformar, quem você é capaz de ser. Entende? Daí você vai conseguir curar o seu passado, quando a autoculpa e o perfeccionismo pararem de gerar confusão mental, certo? Para o momento presente, saiu o Juá. E o Juá, sabe o que o Joá está falando para você fazer agora? Abandone-se a calmaria das sensações, como quem flutua sobre as ondas do mar. Olha que bonito, Joá, né? Abandone-se a calmaria das sensações, como quem flutua sobre as ondas do mar. Então, para fluir leve pela vida, para se entregar às sensações, para deixar estar, sabe? Se entrega ao momento presente, vive o agora. Vive o presente. Esse é o momento. As coisas estão acontecendo agora. Então, abandone-se, é tipo, se entrega, se joga nas sensações. É isso que essa carta está querendo dizer. E para curar o futuro? Para criar o futuro, para curar o futuro, é momento de estabelecer prioridades e criar ânimo e vontade de viver. Será que está fazendo sentido para você que está em casa me ouvindo? Para curar o futuro, é momento de estabelecer prioridades e criar ânimo e vontade de viver. Você está sem vontade de viver, está desanimadinho, está borocochô, está jogado no sofá, está quietinho, sem ânimo, sem vontade de sair da cama. Então agora é a hora de você virar esse jogo, ok? E agora uma mensagem para o seu momento atual. Saiu a erva baleeira. Procure equilíbrio entre razão e emoção. Assuma suas emoções com naturalidade, evitando o excesso de racionalização. Então aqui, para curar o futuro, está dizendo para se jogar mais né, naquilo que está sentindo. É, não, desculpa, para curar o presente. É abandonar-se a calmaria das sensações como quem flutua sobre as ondas do mar. Então, se entregar ao momento. E a mensagem para o momento atual está dizendo para assumir as emoções com naturalidade. E procurar um equilíbrio entre razão e emoção. Ok? Então esse é o tarô. Só vou recapitular. Curar o passado. Né? A autoculpa e o perfeccionismo geram confusão mental. Assuma suas capacidades. O momento presente. Abandone-se a calmaria das sensações. Como quem flutua sobre as ondas do mar. O futuro. É momento de estabelecer prioridades e criar ânimo e vontade de viver. E a mensagem para o momento atual. Procure equilíbrio entre razão e emoção. Assuma suas emoções com naturalidade, evitando o excesso de racionalização. Esse é o tarô de hoje. Quero saber se vocês gostaram. Esse tarô da Fito, nunca vi ele errar, né? Ele sempre funciona muito bem. E aí, gente profunda, tudo bem com você? Bom, o que você está vendo agora é um trecho das nossas aulas completas, que acontecem todas as quintas-feiras às 16 horas. Esse é apenas um trecho das nossas super aulas. Então, te inscreve aqui no canal para não perder nada dos nossos melhores conteúdos. Maravilhoso, fez muito sentido no dia de hoje, amei. Qual a erva do futuro? Né? Parece propaganda, assim, a erva do futuro. A erva do futuro é a catuaba, tá? Foi ela que saiu aqui no futuro. Essas cartas foram para mim, tudo fez sentido para mim também. Fez muito sentido. Fez sentido para vocês, meninos? Então tá bom. Então fez sentido para todo mundo. Gente, então vou encerrando nossa aula por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem das plantas. Espero que vocês tenham gostado do tarô. Deixo aqui meu beijo verde para todos vocês. Um grande beijo no coração. Lembra sempre das plantinhas. Elas são nossas maiores amigas. Coloca elas no teu dia a dia. Interage, abraça a árvore, vira um abraçador de árvore, né? Porque quando querem tirar sarro de terapeuta holístico e fazer bullying, as pessoas falam ah, lá vem o abraçador de árvore. Eu não tenho vergonha, nem constrangimento nenhum sobre isso. Sou abraçadora de árvore, sim. Amo abraçar árvore, sim. E não tem nenhum problema nisso, porque quem não está abraçando árvore está perdendo tempo de vida, né? Porque abraçando árvore a gente está recarregando a nossa bateria, tá bom? Então seja abraçador de árvore, ame as plantas, porque as plantas se doam pra gente até morrer. Então, nada melhor do que retribuir todo esse amor.